Eu sou Maurício Lírio, acabo de ser nomeado embaixador do Brasil no México, o que é uma grande satisfação para mim, um desafio também ainda maior. Afinal, são as duas maiores economias da América Latina, as duas maiores populações. As prioridades para o Brasil são em várias áreas. Uma delas é a área econômica-comercial. Brasil e o México estão negociando um acordo de complementação econômica que é um acordo para, de acesso na área comercial. Ah, também temos que buscar é, soluções para é, desafios comuns dos dois países, em áreas como educação, saúde, a violência urbana. E uma terceira área, também muito importante, que é uma outra prioridade do relacionamento bilateral, é explorar a grande riqueza a, e diversidade étnica e cultural é dos dois países para fortalecer ainda mais uh, os laços entre brasileiros e mexicanos.